A arte de administrar com transparência, praticidade e competência vem com tempo e muita experiência. Há mais de 28 anos no mercado, a Suprema a Administração de Condomínios vem trazendo um modelo de gestão que dá certo. Com ética, comprometimento e responsabilidade social, leva a todos os condomínios à segurança de um trabalho de qualidade. Mais do que pagar contas ou gerar boletos, nossa missão é garantir a excelência na administração do seu condomínio, maximizando resultados e cuidando do patrimônio de cada condomínio. Dispomos de profissionais com ampla experiência na área jurídica, financeira, administrativa e contábil, que irão solucionar os diversos problemas enfrentados no dia a dia do seu condomínio. Oferecemos soluções para o seu condomínio e somos o maior suporte dos síndicos, dando o auxílio necessário para a boa gestão de todas as áreas do seu condomínio, para condomínios que estão nascendo ou para aqueles que precisam de uma melhoria administrativa. Ofere Agradecemos o que há de melhor na gestão de inadimplência, logística de coletas e entregas, setor pessoal, financeira e dos processos administrativos e contábeis diário, para que você síndico e seus condôminos possam cada vez mais aproveitar os momentos em família no seu condomínio. Com nossa sede em Joinville e uma filial em Itapoá, atendemos todo o litoral norte do estado de Santa Catarina. E para facilitar a vida de cada condômino Dispomos de uma área exclusiva em nosso site, que também pode ser acessado através de um aplicativo no seu celular, onde você pode encontrar informações sobre o seu condomínio, gerar a taxa mensal, fazer reservas de áreas comuns e se manter informado através do mural de comunicados. Suprema, administração de condomínios, 28 anos de excelência e comprometimento com o seu patrimônio.